Como montar corretamente um cabo de rede Elementos necessários Cabo de rede Avalie a qualidade necessária para cada ocasião Se for apropriado malha ou armadura, núcleo sólido ou revestimento de cobre Em todos os casos, não pode exceder 100 metros de comprimento Conector RJ45 Um para cada ponta Alicate de clipagem de 8 vias para cabo de rede Alicate ou elemento de corte idealmente testador de cabo de rede procedimento corte uma extremidade do cabo corretamente em seguida remova 3 cm do revestimento externo verifique corretamente se nenhum dano interno ocorreu durante essa etapa posicionando os fios na sequência da cor pretendida vamos seguir a chamada norma b branco laranja laranja branco-verde, azul, branco-azul, verde, marrom e branco, e marrom. Em alguns cabos, os pares podem ser diferenciados com a intensidade da cor, por exemplo, laranja claro, laranja escuro. No caso de conectores blindados, use um cabo de rede com fio condutor de terra e certifique-se de que ele tenha contato estável com o revestimento metálico do conector. Estique os fios até ficarem paralelos entre si. Apare-os cuidadosamente a 15 mm, que é a distância entre a trava de fixação do cabo e a parte superior ou inferior do conector. Com os cabos da aba voltados para cima, insira-os cuidadosamente para que não se dobrem durante o procedimento. Esta posição é importante para que a sequência de cores não seja invertida. Verifique se os oito fios de cobre brilham na ponta do conector. Certifique-se de que a luva externa ultrapasse a trava de plástico. Essa trava forma uma conexão mais estável entre a guia e o cabo, de forma que os fios não precisem resistir ao trito ou à tração. Caso não coincida que as pontas façam uma parada na parte inferior e que a capa externa entre na trava, repita as ações até que ela seja alcançada pois a capa externa é que vai travar o cabo no conector. Como alguns cabos de capa dupla, pode ser impossível. Nesses casos, você pode cortar a primeira capa e usar apenas a segunda, para travar a união. Verifique a sequência de cores novamente, pois é comum que os fios se movam durante a preparação. Coloque o alicate de clipagem na posição, verificando se tudo está no lugar. Então, pressione o alicate com firmeza até que feche por completo, uma ou duas vezes. Retire a ponta e revise novamente. Lembre-se, no caso dos cabos blindados, o contato do conector com fio terra. Levantar levemente a trava plástica de trás para frente, para que trave o conector. Ao conectar, essa trava deve fazer um barulho seco. Se não fizer é porque não estava suficientemente elevado. Agora é necessário executar a mesma tarefa no outro extremo, para então testar a continuidade do contato de ponta a ponta. Se o cabo estiver montado corretamente, ao conectar dois equipamentos, o link entre eles deve funcionar. Se esse não for o caso, pode ser montado um testador de cabos de rede. Consiste em duas partes. Não importa o quão longe eles estão fisicamente um do outro, uma vez que eles usam os fios para testar sua continuidade. Antes de iniciar, certifique-se de que o cabo não esteja conectado a uma fonte de energia. Isso pode danificar o testador. Coloque cada uma das partes do testador de rede nas extremidades. É indiferente um ou outro extremo. Marque ambos para ligar cada uma das luzes de 1 a 8 sem pular ou reverter a ordem de qualquer luz. Além das luzes numeradas, há um LED que diz G, ou GND, de Ground, que significa terra em inglês. Essa luz também deve ser ligada se um conector blindado for testado. Se você verificar uma sequência errada, identifique a extremidade defeituosa e arme-a novamente, até que ambos os dispositivos se conectem corretamente.